Já estamos, então, online e hoje a gente inicia o último painel, esse último painel, então, que tem como tema o desenvolvimento integral da criança e jovem com deficiência, é, fechando aí uma semana de, de atividades que envolveram as Instituições de Atendimento Especializado de Pelotas, junto com o Campus Visconde da Graça, do Sul, o NAPNI, né, o Núcleo de Atendimento a, e Apoio a, a Crianças e Pessoas com Necessidades Específicas. Eu vou deixar para fazer os agradecimentos a todos os envolvidos no evento ao final, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para a tela os dois professores que hoje vão dividir o painel, professor Alexandre Carricondi, professor Romeu Sasaki, professor Alexandre Carricondi, é professor da Ezef Fipel, coordenador do, de inclusão e diversidade da, da UFPEL, da atual gestão, professor é, coordenador também do projeto Carinho, Tocado por ele dentro dessa instituição, em parceria com outras instituições de atendimento especializado de Pelotas, professor Sasaki, consultor de inclusão social de 1960 até a data atual, consultor de educação inclusiva do estado de Goiás, de 1990 até 2002, é, consultor também no estado do Acre, em 2004, consultor no estado de Minas, em 2005, é, professor Sasaki, o senhor frisou é, a, sua, a sua apresentação do mini-currículo, o senhor passou numa parte muito específica de consultoria da sua trajetória profissional, mas eu sei que o seu currículo é muito maior do que isso. E gostaria, então, de agradecer imensamente professor Romeu Sasaki por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente. professor Alexandre Carricone, dividindo a mesa também, tem uma trajetória extensa em atendimento e ações com crianças e jovens com necessidades específicas e de deficiência aqui na região. É, acompanho a trajetória de vocês dois, é uma honra muito grande tê-los aqui hoje nesse painel, eu humildemente fazendo a mediação de vocês dois. Então, é, sem mais delongas, eu vou deixar a palavra para o professor Romeu Sasaki iniciar a sua apresentação e vou descer para os bastidores junto com o professor Romeu ou com o professor Alexandre, e peço um minutinho só para eu compartilhar a apresentação do professor Romeu, enquanto isso o professor pode ir fazendo as suas primeiras, uso da palavra, suas primeiras palavras para o ouvido. É, pois não, é boa noite a todos. É, professor Raimundo pode já colocar aí a primeira imagem, o primeiro slide enquanto eu estou falando. É, eu agradeço, professor Raimundo, esse convite muito importante para mim também, é, para tratar do assunto é, desenvolvimento integral da criança com deficiência. E aí agora você falou, juntou também jovens, claro, né? Crianças e jovens também. Crianças, adolescentes, jovens também. Ah, eu vou basear, é, pode mudar o slide, eu vou basear a minha palestra em dois momentos, em duas experiências que eu tive na minha vida. São esses 20 anos que eu tenho atuado em educação inclusiva, do ano 2000 em diante. Eu comecei no estado de Goiás, né? foi o primeiro estado no Brasil a transformar o antigo né, sistema educacional em sistema educacional inclusivo, né? com grande mudança, capacitei centenas de professores do, do estado de Goiás inteiro, né, eu estive lá oito anos, indo uma semana por mês, né? para fazer capacitações, a supervisão, palestras, enfim, para transformar realmente. Então, eu vi com os meus olhos, que educação inclusiva é possível, que nada do que depois os documentos técnicos eh, recomendavam eh, sobre como construir uma escola inclusiva eh, foi diferente, né porque eh, nós realmente eh, vivemos aquilo, né? vimos com os próprios olhos que isso é possível, que todo mundo pode praticar e protagonizar a educação inclusiva. E o um outro momento importante na minha vida foi a participar da construção da Convenção sobre os Direitos da deficiência e depois eu, o governo federal nosso me convidou é, para fazer a tradução oficial da Convenção e isso também acrescentou muito para mim, né porque eu fiz a tradução em 2007, logo um ano depois da... Adoção da convenção pela Assembleia Geral da ONU em 2006, né? De modo que esses dois momentos da minha vida vão estar refletidos no que eu vou falar aqui agora. Pode mudar, por favor. É, eu concordo que há uma pertinência, a importância, né? É, pode mudar por favor já mudou ah sim tá certo e a, e a urgência do tema desenvolvimento integral da criança com deficiência porque nos últimos 20 anos coincidindo então com toda essa trajetória né das duas décadas é o que que nós fizemos com, a, com esse tema desenvolvimento é, vocês podem ver né podem examinar as nossas leis, podem examinar os, as políticas públicas, pode examinar os livros técnicos, né? A gente sempre usou essa palavra desenvolvimento de uma maneira bastante superficial e de uma maneira bastante parcial, né? No seguinte sentido: nós estávamos sempre falando de desenvolvimento, mas estávamos desenvolvendo uma parte da criança, uma parte do aluno com deficiência, uma parte do adolescente, do jovem até do adulto e do idoso com deficiência. Uma parte. E agora nós estamos falando de desenvolvimento integral, ou seja, é o desenvolvimento da pessoa por inteiro, do aluno por inteiro, em, todas as suas, é, em todos os seus aspectos, né, em todas as suas características, tanta parte física como a intelectual, como a, a motora, emocional, esportiva... Todos os aspectos. Então, e agora, então, vamos trabalhar com esse conceito, né? Quando estamos falando desenvolvimento, agora, é o desenvolvimento integral, né? Da pessoa por, por inteiro. Pode mudar. Então, é, tanto isso é verdade, né? Essa questão do desenvolvimento integral, que a convenção colocou mesmo, logo no preâmbulo, a convenção é, determina, a integralidade do desenvolvimento da pessoa com deficiência. A ONU jamais aceitaria que desenvolvêssemos apenas uma parte de cada pessoa, né? e sim o inteiro da pessoa. Pode mudar. Por exemplo, no preâmbulo, a Convenção nos alertou, ou alerta ainda, né? está valendo. Então, nos alerta sobre a existência das barreiras na escola, principalmente, né, que é o assunto nosso, o foco nossa é escola, mas também no restante da sociedade. Essas barreiras prejudicam o desenvolvimento das pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Né? Então, é preciso desenvolver o inteiro da pessoa? Sim, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, desenvolver o inteiro da pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas, com os demais alunos, portanto, com os alunos que não têm deficiência. Por quê? Pode mudar. É, igualdade de oportunidade. Né? Essa palavra também é um outro termo que sempre tem passado meio que superficialmente. Né? Todo mundo lê, fala, escuta igualdade de oportunidade e acha que entendeu, acha que tá entendeu o sentido correto. E não está. A gente sabe que não está quando ele ele começa a dar exemplos. Ah, pelo exemplo, ele está entendendo outra coisa com igualdade de poder Ele está entendendo paridade. E não se trata de paridade. Não, não estamos pregando assim, olha, onde há uma pessoa é, com, sem deficiência, tem que haver uma pessoa com deficiência. Onde há duas pessoas sem deficiência, tem que haver duas... não é? Não é paridade, né? Pode mudar. Porque a igualdade significa o quê? Simultaneamente nos mesmos espaços. Não importa a quantidade. Importa que todos, com os sem estejam nos mesmos espaços. Por exemplo, no espaço de uma sala inclusiva, no espaço de uma escola inclusiva, no espaço de uma sociedade inclusiva. Pode mudar. Ah, pois não, peraí. É, é, essa, essas barreiras são... É, existem, né, e atrapalham, né? Elas enfraquecem e eliminam o o desenvolvimento, é, é, a, a possibilidade do desenvolvimento, de modo que é, isso prejudica, então, o quê? O senso de pertencimento à escola, o senso de pertencimento à sociedade, e essas barreiras impedem o avanço do processo de desenvolvimento integral além de bloquear a erradicação da pobreza, porque a pobreza também compromete o desenvolvimento integral. Pode mudar. É, de, é, nós temos aí... É, pode, pode voltar um pouquinho? Acho que eu pulei alguma coisa que eu deixei de falar no, no slide anterior, por favor. Certo. É, da de... pobreza. Ah, está certo, pode, pode mudar. O direito ao desenvolvimento integral sempre foi negado às pessoas com deficiência com base em uma porção de justificativas de todos os tipos. Primeiro, na própria deficiência, porque a justificativa é a deficiência como desculpa né para não é, propiciar o desenvolvimento integral. Depois, alegam também a questão da raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas, origem nacional, étnica, social, idade ou qualquer outra condição. Então, todas essas justificativas comprometeram né, o desenvolvimento integral. Né? Integral, muito importante. Pode mudar, né? exemplo uh, o unicef eh, e também a organização mundial da saúde tem feito estatísticas anualmente né e sempre eh, existe uma certa eh, uma certa eh, coincidência né eh, entre as diversas organizações internacionais por exemplo as organizações são unânimes né em dizer que peraí, peraí que o eu... ah, assim... É são unânime dizer que as meninas com deficiência estão expostas a maiores riscos de sofrer violência, lesões, abuso, descaso, tratamento negligente, maus tratos ou exploração, mais que os meninos com deficiência. Então, é um ponto importante, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento integral da criança, não esqueçamos das meninas, né? É, um pouco maior, com maior atenção do que para os meninos, mas sem descartar os meninos, claro. Pode mudar? Garantimos. É, quem garantimos? Nós, do Brasil. O Brasil, desde 2000, garante o sistema educacional inclusivo em todos os níveis escolares e o aprendizado ao longo da vida com dois objetivos que tem tudo a ver com desenvolvimento integral. Vamos ver quais são esses dois objetivos, pode mudar. É, o pleno desenvolvimento do potencial humano, o pleno integral, o pleno desenvolvimento humano, e do senso de dignidade e autoestima. A gente esquece muito esse, essa questão do da autoestima e da dignidade, né? Como se as pessoas que de deficiência não tivessem dignidade ou não tivessem autoestima. Claro que tem, né? Só que são ignoradas. E o outro aspecto importante é o máximo desenvolvimento possível, o máximo possível, né? Que nem sempre é possível o máximo, mas o máximo possível da personalidade. Olha que aspecto importante, né? A personalidade. É... E também é, talentos, habilidades físicas, intelectuais, criatividade das crianças, adolescentes e jovens com deficiência. Pode mudar. Em situações de risco e emergências humanitárias, por coincidência com essa que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando, na pandemia do coronavírus, é, nessas situações devemos, é um dever da sociedade, é, é um dever do governo, enfim, é um dever de todos, é, tomar todas as medidas necessárias, todas, não algumas, todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e a segurança dos alunos com deficiência, sem dúvida. Todo mundo concorda com isso, mas... Esquece um detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Então, deixa eu repetir isso. Devemos tomar todas as medidas necessárias, todas, precisamos procurar saber quais são todas, né? para assegurar a proteção e a segurança dos alunos com deficiência. E agora, com um detalhe, pode mudar? Muita atenção. Tais medidas devem ser tomadas cumprindo o direito de ser respeitada a integridade física e mental. É, outra vez, em igualdade de condições do, com os demais alunos. E em sintonia com o princípio da singularidade de cada aluno, tenha ele deficiência ou não. Aqui, então, novamente, nós estamos vendo que é muito importante que essas medidas sejam tomadas. Claro, só cumprir, né? esse direito, mas nós não podemos esquecer de, de, das condições e oportunidades serem é, econômicas no mesmo espaço, simultâneas. Pode mudar. Agora, é... ah, peraí, parece... Não, está certo. É, temos aqui um exemplo que se refere à pandemia do coronavírus, que foi o, está sendo, né, o parecer número 11 do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação, é, assinado agora no dia 7 de julho deste mês, agora de 2020, que trata de orientações educacionais é, para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da pandemia. Como sabe, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, é, continuou preocupado e continuou é, tentando é, é, dar continuidade né, às aulas que estavam sendo dadas até antes da pandemia, portanto, presencialmente, e depois, então, adotamos também o, o, o não presencial. Só que agora... Na perspectiva da, do, da, da passagem, né, ou do término da pandemia e da quarentena, todo mundo agora está falando muito em atividades não presenciais. Né, e a volta ao presencial. Pode mudar? Né? Agora, esse parecer número 11 do Conselho Nacional de Educação está gerando polêmica dentro da comunidade educacional em todo o Brasil. Quando parece, né, pelo enunciado do, do, do parecer número 11, parece que não havia não, não há nenhum problema, né? Há sim um problema sério, um problema de quebra de ética, né? Quebra de respeito aos direitos das pessoas, dos alunos com deficiência. Vamos ler próxima O parecer número 11 não recomenda, não recomenda, textualmente, não recomenda o retorno dos alunos com deficiência à escola após a passagem da pandemia. Somente, essa conclusão, somente os alunos sem deficiência poderão retornar às aulas. O que é uma contradição, um absurdo, né? É como se dissesse eu, o parecer dissesse o seguinte, os alunos com deficiência não podem voltar à escola para as aulas, presencialmente. Mas os alunos sem deficiência podem voltar porque eles não serão contaminados pelo coronavírus. É um absurdo, claro que eles serão. Então, qual é a diferença? Né? Pode mudar? Talvez inconscientemente, aí eu que estou falando para vocês, porque eu acho que foi inconsciente, foi inadvertidamente. O parecer está refletindo, está executando, está é, cumprindo o quê? O nefasto conceito de capacitismo, capacitismo em relação aos alunos com deficiência. Capacitismo é um conceito, uma prática muito... É, Evidente, né? No passado, e que a gente tem lutado para acabar com esse capacitismo. Então, vamos ver o que é o capacitismo. Pode mudar? Capacitismo é uma filosofia baseada na suposta capacidade. Atenção, suposta, é o que estou falando, é o capacitismo que age dessa forma, eu estou achando que o capacismo é, se baseia na suposta capacidade das pessoas sem deficiência como padrão para apontar a suposta incapacidade das pessoas com... É como se capacidade fosse exclusiva da pessoa ou do aluno com deficiência e a incapacidade seria exclusiva de alunos com deficiência, o que é um absurdo, né? Capacidade não tem nada a ver se a pessoa tem ou não deficiência, okay? Então vamos mudar? Um pouquinho só. O parecer alega que não recomendou a volta às aulas dos alunos com deficiência, exatamente, olha a alegação, exatamente para defender aqueles alunos contra uma possível contaminação do coronavírus. Olha só, que bom, que bonzinho esse parecer, né? Porque, nossa, está sendo muito bonzinho. Olha, olha, aluno com deficiência não precisa, ele não deve voltar porque nós queremos que ele não pegue essa esse coronavírus, né? Agora, os alunos deficiência, ah, tudo bem, eles, eles se viram, eles nem vão pegar. Quer dizer, é um raciocínio equivocado, né? É, nós não podemos aceitar. Tanto é que a polêmica está nisso, né? Os que são favoráveis a esse esse posicionamento do, pare, do parecer e os que são contra, né? E nós somos contra, nós que somos da inclusão, somos contra. O que, que é isso? Que é, generosidade falsa é essa? Pode mudar? O parecer alegou isso, mas o texto deixa claro que o parecer ignora dois, dois direitos já conquistados pelos alunos com deficiência e que possibilitam o seu retorno às aulas junto com os seus colegas sem deficiência após a pandemia, como era antes da pandemia. Pode mudar? Quais são os dois direitos? Direito número um: o direito de continuar estudando na escola inclusiva junto com seus colegas sem deficiência, como era antes da pandemia. Pode mudar. Direito número dois: o direito de continuar utilizando o okay, adequações didáticas, eh, adaptações razoáveis, tecnologias assistivas e outros apoios individualizados baseados na singularidade de cada aluno é, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Então, dois direitos importantíssimos. Pode, mulher. Pois, aos olhos do paradigma inclusivo, os alunos com deficiência não são vistos como um subgrupo homogêneo só porque todos eles têm uma deficiência. E a maioria da classe não é vista como homogênea só porque é, é, só essa maioria não tem nenhum aluno com deficiência. Os, os dois estão errados. Então, o, o, nós... da Opa, pode botar? Nós da... Da inclusão... É, não vemos as pessoas com deficiência como subgrupo homogêneo e não vemos a maioria sem deficiência como grupo homogêneo pode mudar Opa pode voltar um pouquinho na escola inclusiva a classe inteira inteira é heterogênea porque todos os alunos são diferentes um do outro e todos são singulares, e todos são únicos. Pode mudar. Pode mudar? Muito obrigado pela atenção. Professor Romeu, é, muito obrigado pela sua palestra, pela sua fala, informações relevantes, talvez desconhecidas, para a maioria do público. Eu, particularmente, vou ir atrás desse parecer 11, preciso me apropriar dele, porque a gente está dessa discussão da suspensão de atividades presenciais nos ambientes de ensino, e a gente discute a, o ensino remoto, as atividades não presenciais, o cível e aí está se fazendo esse planejamento, e, obviamente, o senhor traz um subsídio para essa discussão, né? Mas eu vou deixar para fazer essa discussão ao final, vou passar a palavra agora para o professor Alexandre Carricondi, vamos baixar para os bastidores, eu, eu e o senhor, e vou trazer, então, o nosso segundo painelista. É, Bem-vindo, professor Alexandre, novamente, vou deixar a palavra contigo, enquanto eu eh, Romeu, e o professor Romeu assistiremos aqui dos bastidores... Bom, boa noite a todos. Né? É um prazer estar dividindo a mesa com o professor Romeu. Né? Agradecer ao Raimundo né? por mais uma oportunidade de estar participando de um evento eh, organizado pelo IFE. Né? Minha saudação a Elisa, a Daiane e a ali que estão fazendo a tradução para a gente. Né? É muito importante essa participação delas. E uma boa noite geral para todos aí. Né? É... é muito, talvez... É para mim tem um suporte bem, bem interessante depois falar uh, após a fala do professor uh, Sasaki, né, porque já há algum tempo que trabalho, eu estou trabalhando na área da, de, do, da atividade física voltada às pessoas com deficiência desde 94, né, são 26 anos que eu tenho trabalhado dentro da UFPEL, né, e eu sempre brinco que talvez eu seja um... um um agraciado por isso, eu tenho muita gratidão, porque eu comecei numa época, né, que todos esses conceitos que o professor Romeu coloca para nós, né, é, estavam à tona, né, então a questão da, do capacitismo, a questão do, da, dos preconceitos da pessoa portadora, né? então eu tenho trabalhado até com alguns textos do professor Sasaki, alguns desde 93, sobre a questão das pessoas com deficiência e não dos portadores com deficiência, né? mas eu, quando conversei com o Raimundo, eu, eu quero falar um pouco sobre a parte de atividade física, né? Porque é a nossa praia, e todo esse embasamento que o teórico que o professor, uh, professor Romeu uh, nos deu anteriormente, né? Serve muito bem para qualquer uma das áreas do conhecimento que a gente for estar tá trabalhando, né? uh, Não sou eu que vou dizer para vocês aqui que a atividade física, ela é importante, né? Todos nós sabemos da importância da atividade física, né? Tá? E durante muito tempo, essa atividade física, ou seja, como estamos falando de crianças e jovens, né, é, num primeiro momento até na própria família, né, e depois na escola, essa atividade física na escola, na participação das aulas de, educa nas aulas de educação física, foi negada a essas crianças com deficiência. Né? É, há um tempo atrás, nós falávamos muito, e eu quando comecei a trabalhar essa disciplina lá na ESEF, em 1997, né? Os alunos, eles optavam por essa disciplina, não era obrigado. Depois, em 2007, com a nova LDB, nós veio obrigado, sendo obrigado para os cursos de licenciatura. licenciatura Na ESEF, aqui, a gente também colocou como disciplina obrigatória para o curso de bacharelado, né? Então, a gente vem de uma época em que, praticamente, quando a gente falava em sala de aula, né? A grande maioria dos alunos não aceitava a participação de crianças com deficiência nas aulas de educação física, né? Era, um, era uma luta tentar convencer as pessoas, né? Nós tínhamos um grande problema né nessa prática que começava já na família, né? No início na família, as questões né que, que eu sempre digo de preconceito, de superproteção, de falta de conhecimento da família sobre as questões da deficiência, né? E nós estamos falando aqui de 15, 20 anos, né? é um tempo histórico muito pequeno, mas um tempo histórico em que houve uma mudança muito grande, uma mudança significativa na cultura. Né? Hoje, quando se diz que crianças com deficiência, que pessoas com deficiência têm que fazer atividade física, têm que praticar exercícios, têm que participar de esportes, isso é um consenso geral. Né? Há um tempo atrás, não. Tanto que eu tinha na minha disciplina, uma parte da disciplina logo no início, em que eu montava um grupo daqueles que eram a favor que as crianças participassem da aula de educação física né? e aqueles que eram contra, os que eram a favor que a criança ia para a escola regular e o que, os que eram contra. Quer dizer, hoje não cabe fazer mais isso porque a nossa cultura mudou, né? o paradigma hoje mudou. Né? Hoje a gente não enxerga mais a criança com deficiência em razão da sua deficiência e sim do potencial que ela tem para ser desenvolvida. E isso é muito importante na medida em que a gente vê essa evolução. Talvez aqui, hoje, né, entre nós, nós tenhamos pais, tenhamos professores da rede básica, tenhamos professores de educação física, tenhamos pessoas com um deficiência, né? E a prática da atividade física, ela se torna muito importante, né, nas questões voltadas ao estilo de vida, ao bem-estar e à melhoria da saúde, né? Os benefícios que a prática da atividade física nos traz, né, eles são hoje incontestáveis, né, a gente sabe que a atividade física, ela é proteção hoje, né, para mais de 18 doenças, né, nós temos um grupo muito grande de pessoas com deficiências que têm associadas às suas deficiências algumas comorbidades, e que a gente percebe que com a prática da atividade física, essas comorbidades de alguma forma são amenizadas, ou em determinados casos, né, até somem. Então, a, a família, como eu digo, né, aquele início lá, quando nasce a criança com algum tipo de deficiência, tem aquele momento da rejeição, né? Nasceu aquele filho com deficiência, a família esperava, idealizava né? aquele bebê é, saudável, né? o bebê perfeito, né? mas nasce as criança, né? A gente tem aquele tempo de aceitação, a gente tem aquele momento de rejeição, e depois as coisas começam a andar. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo, né? E as pessoas começam a perceber isso. E já nesses momentos iniciais, né, a criança precisa estar exposta né, a ambientes e, e, e a possibilidades, oportunidades, eu digo sempre para mim que oportunidade é a palavra mágica, né? Quando o professor falou aí da questão das oportunidades, eu me lembrei, aqueles que foram meus alunos sabem que eu digo muito isso, né? As pessoas precisam ter oportunidade, né? Todos precisam ter as mesmas oportunidades. Não quer dizer que isso que as pessoas façam tudo igual ou sejam iguais, muito pelo contrário. As pessoas precisam ter as mesmas chances, as mesmas oportunidades de poder estar interagindo dentro desse contexto. E atividade física, já no início da caminhada, quando pequeno, algumas crianças né, têm problemas maiores associados ao seu desenvolvimento motor, andarem um pouco mais tardiamente, adquirirem alguns reflexos mais tardiamente, algumas habilidades motoras, mas são crianças que se forem estimuladas né, na medida das suas capacidades, e isso é muito importante, né, essas crianças vão ter um desenvolvimento melhor, essas crianças vão ter uma condição de bem-estar, né? e de saúde, quando eu falo de saúde, eu falo num contexto geral, não apenas na questão voltada à ausência de doenças. Então, a questão do preconceito, eu vejo que hoje ela diminuiu bastante, né? porque o conhecimento está aí, né? o preconceito ele se dá na medida em que a gente não tem o conhecimento, né? a gente não sabe, muitas vezes as pessoas, como professor, não sabem, se defendem, né? as pessoas, às vezes, eu converso com os alunos, que eles não se sentem qualificados para trabalhar com pessoas, com alunos com deficiência, mas eu pergunto, mas são qualificados para trabalhar com outros alunos? Sim, mas qual é a diferença? A diferença talvez é que essa criança que vai vir na nossa aula possa não enxergar, não escutar, ter uma dificuldade motora, ter um déficit intelectual, mas biologicamente, praticamente somos todos iguais. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, e eu digo sempre também, né, que a minha percepção enquanto professor, a minha percepção enquanto pai, a minha percepção até enquanto pessoa com deficiência, está estritamente né, associada às condições que eu vou ter de praticar ou não. Né? A gente tem barreiras, a gente tem facilitadores para essa prática de atividade física. E ainda hoje a gente percebe que na família uma das maiores barreiras que a gente tem, apesar dessas barreiras em função desse aumento, desse conhecimento, né, terem diminuído, ainda é a superproteção. Né? Os pais protegem demais, né? deixam as crianças muito... A mãe deixa a criança muito embaixo da asa, né? para que essa criança não se machuque, para que essa criança não seja de alguma forma hostilizada. Mas a vida é assim, isso acontece com qualquer outro tipo de criança. Então, a prática da atividade física, ela facilita de diversas formas né? esse entendimento e essa participação dentro do contexto social. Porque através das aulas de educação física, através das atividades físicas em ambientes né, em que tenham outras pessoas participando, também vai estar uma, dando uma condição melhor de socialização a essas crianças. Né? E a gente tem visto muito nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, que essa socialização, quer dizer, a participação das crianças dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente de troca de experiências, dentro de um ambiente que oferece oportunidade para que ela possa desenvolver, ele é completamente salutar. Né? A questão também da qualificação dos professores, né? é, nós temos melhorado muito a qualificação dos nossos professores, né? e a gente tem visto isso em vários estudos que nós temos fazendo, estamos, temos feito, melhor dizendo, anualmente, né? quando a gente percebe que quanto mais novo o professor é, mais qualificado ele está. Né? Então, essa semana mesmo, nós fazíamos análise de um de um, de um instrumento que nós fizemos de uma pesquisa de um aluno de mestrado, né? e a gente viu que os professores que se formaram há menos de 10 anos são aqueles que se sentem mais preparados para trabalhar com crianças com deficiência nas aulas de educação física. Né? Aqueles professores mais velhos ainda têm uma restrição, ainda têm uma dificuldade, não tiveram tantas oportunidades na sua formação quanto os professores mais novos. E isso, na minha maneira de ver, reflete na atuação dos nossos professores dentro da escola. Né? Então, de certa forma, os professores hoje têm uma visão melhor, né? a família hoje tem uma visão melhor também sobre a prática de atividade física que essas crianças precisam ter no seu desenvolvimento como um todo. Né? É, dentro desse contexto, né, eu percebo que a escola, né, é, que depois da família, o local que numa determinada faixa etária, a criança mais passa o seu tempo, né, a escola, inclusive, ela precisa ter no seu projeto pedagógico toda essa percepção de que a inclusão, o processo inclusivo, ele não se dá só na sala de aula, né? vai do porteiro até o diretor, permeando todos os ambientes da escola, permeando todas as partes, todas as atividades que possam estar desenvolvendo. Nas aulas de educação física, hoje, a gente vê né? que, obviamente, aqui a gente não vai discutir as condições nas escolas no Brasil, porque aí a gente teria lives e lives né? para discutir só isso, mas eu vou trabalhar um pouco mais na função da qualificação dos professores. E aqui eu não falo só dos professores de educação física, mas também aqueles professores né, do ensino básico lá, que são professores unidocentes, que trabalham nas classes de um professor na primeira, da primeira à quarta série, em muitas escolas, né? a importância da prática da atividade física. A gente ouve alguns relatos, muitas vezes, né, que os professores suspendem a aula de educação física se as crianças não ficam quietas, que os professores não deixam a criança ir para o recreio, né, que é um momento em que essa criança vai desenvolver a tarefas, de, de, de, a tarefas motoras, tarefas de socialização, tarefas de relacionamento, que é muito importante. Então, a prática da atividade física, né, ela tem sido, de alguma forma, muito estimulada, porque a gente percebe isso, grandes estudos têm... É, é, dá nos dados resultados que crianças e jovens ativas vão ser adultos, né? E adultos mais velhos, mais para frente, também ativos, né? O percentual que a gente tem, as crianças com algum tipo de deficiência, naturalmente, eles têm uma condição mais, ba níveis mais baixos de atividade física. E, por consequência, esses níveis mais baixos de atividade física, né? Acabam desenvolvendo várias comorbidades, né? do sistema cardiorrespiratório, questões voltadas à obesidade, né, muita atividade sedentária na frente de tela, de computador, de televisão, né, a questão do desenvolvimento de diabetes, então, são várias comorbidades que essas crianças têm desenvolvido, e a gente percebe isso, né, vendo alguns estudos que desenvolvem, então, e o professor falava também sobre a questão das meninas, né, as meninas são mais suscetíveis, né, as meninas praticam menos atividade física do que os meninos, né, e aqui falo das meninas com deficiência, né, algumas deficiências, né, nós temos níveis de obesidade que são espantosos, nós temos níveis de obesidade que acabam, de alguma forma, dificultando a melhoria do estilo de vida e acarretando várias comorbidades. Por exemplo, um estudo que a gente fez, né, nós avaliamos 2.400 pessoas com síndrome de Down em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. Né? Nas meninas de 18 anos, cerca de 90% delas estavam na faixa do sobrepeso e obesidade. e Nesse mesmo estudo, a gente fez uma avaliação né, com testes motores e essas meninas mais velhas tinham um grau de aptidão física e das habilidades motoras menores do que meninas de 12, 13 anos. Isso acarreta para o seu dia a dia, né, no desenvolvimento das atividades de vida diária básica, né, se vestir sozinho, comer sozinho, né, fazer a sua higiene pessoal. Agora mesmo, na semana passada, uma aluna nossa, a professora Jennifer, defendeu seu doutorado, nós criamos uma bateria para avaliação da capacidade funcional de adultos maiores né, de 18 anos, né, para que a gente possa estar identificando né, qual é a condição de capacidade funcional. Indivíduos que têm uma boa condição física, uma boa aptidão física, vão ter, por consequência, uma melhor capacidade funcional. E essa capacidade funcional não vai estar só uh, atrelada à prática de atividade física ou à prática de algum esporte, mas sim, o que é mais importante, as suas atividades de vida diária. Né? Uma pessoa que é obesa, um indivíduo que é obeso e tem algum tipo de deficiência motora, é um indivíduo que tem uma dificuldade muito grande de locomoção. É um indivíduo que tem uma dificuldade para desenvolver né, as tarefas básicas e vai estar tá sempre precisando de auxílio ou precisando de ajuda. Então, é nesse contexto que a gente percebe né, que a prática da atividade física ela precisa ser estimulada. Nós temos que quebrar esses paradigmas, né, e a gente vem quebrando, de que a criança com deficiência não pode participar da aula de educação física, de que a criança com deficiência, nós ainda temos um, um, um grau, talvez significativa, hoje menor, mas de dispensas da educação física para, para as crianças com deficiência. E alguns anos atrás, nós fizemos uma avaliação, nós fizemos um estudo, mais de 70% dessas crianças que eram dispensadas da aula de educação física, né, não tinham razão nenhuma para serem dispensadas das aulas de educação física. Na grande maioria desses 70%, já vinha de casa a orientação para que ela não fizesse aula de educação física. O que isso é um erro. Porque quê? se a gente sabe que a educação física, que a atividade física, né, dentro da aula de educação física, pode propiciar a melhoria dos aspectos biológicos, psicológicos, né, é, afetivos dessa criança, então, essa criança, ela vai ficar em determinados momentos isolados, né, porque a gente sabe, né, que a atividade física, ela vai estar tá proporcionando no aspecto biológico a melhoria da condição física, que eu já falei aqui, que vai melhorar toda essa condição de desenvolver as suas atividades de vida diária, tá? Né, a questão da diminuição, a prevenção de algumas doenças, né, o controle da obesidade, a gente tem visto, né, que as pessoas com deficiência e vários tipos de deficiência, na sua grande maioria, algumas mais e outras menos, tem uma prevalência de obesidade bem, bem acentuada, a prática de atividade física, ou seja, a inatividade física, né, passa dos 70%, na maioria dos tipos de deficiência, né, o que isso torna, de alguma forma, né, uma dificuldade muito grande no desenvolvimento dessas pessoas. Né? Na questão psicológica, a gente tem visto né, que a atividade física ela diminui a ansiedade, níveis de estresse, né? ela, de alguma forma, melhora a motivação, melhora a participação em atividades. Né? O ano passado, uma colega nossa, a professora Gabriela, fez um estudo de intervenção, 18, 16 semanas, com um grupo de crianças de 8 a 10 anos com transtorno do espectro autista. A gente viu que ao longo desse estudo, durante três vezes por semana na atividade, em um determinado momento desse estudos as crianças começaram a aumentar o seu nível de participação nas aulas. E isso tem um reflexo muito grande da interação, porque a gente pensa, nós mesmo, que trabalhamos há bastante tempo, lá em 2008, quando chegou a primeira criança com autismo, a gente entendia que essa criança só poderia trabalhar sozinha, que ele não ia se relacionar com ninguém, e na verdade não é isso. A gente tem visto que as crianças, né, se tiverem oportunidade, elas se relacionam. E como eu estava dizendo, então, nesse estudo, né, a gente percebe que a prática de, de atividade física é um fator positivo né, no desenvolvimento e na manutenção né, da vida dessas pessoas, na melhoria do seu estilo de vida, na sua participação, na sua interação dentro de um contexto social, na sua interação com os colegas, na sua interação até juntamente com a família. Então, essas questões né, sociais ainda, né, permite com que essas crianças possam ter novas amizades, novos grupos, né? eu acho que a quebra de rotina ela é muito importante, e a prática da atividade física, seja ela na aula de educação física, em atividades extras, né, na escola, é, no bairro, é, na zona, em que, no ambiente em que vive, mais adiante, num clube, em projetos, isso só tende a melhorar. E a gente precisa, de alguma forma, ainda quebrar alguns preconceitos. Há uns anos atrás, né, a gente criou ali no ESEF um centro de esportes. Né? A gente se organizou para trabalhar com alguns esportes que nós tínhamos mais facilidade, nós tínhamos uma equipe de basquete em cadeira de rodas, é, compramos um material para trabalhar o vôlei sentado, e a gente comprou um material de bocha paralímpica. né? É, para quem não sabe, a bocha paralímpica é um esporte, é similar à bocha que a gente conhece, mas é um esporte que foi desenvolvido para crianças, pra, desculpe, para pessoas com paralisia cerebral, com altos níveis de comprometimento motor. Ah, então, são para aquelas pessoas, efetivamente, que tem, que desde o um indivíduo que consegue segurar uma bolinha com a mão e empurrar, ou aquele que não tem pressão de mão em outra categoria, ele consegue chutar a bola, ou até aquele que não consegue nem chutar a bola, nem segurar, e ele trabalha com um, um equipamento e uma calha que vai facilitar né, a participação dele no jogo. Durante dois anos, a gente tentou buscar, fomos nas nas salas de recursos das escolas, mandamos, fizemos folders, mandamos para as mães, e a resposta que a gente ouvia da maioria das mães é que, não, meu filho não pode praticar esporte. Na verdade, a prática do esporte, né, é, é, ele é um motivo para que essa criança saia de casa, essa criança vá para um ambiente saudável, né, se relacionar com outras crianças, com as mesmas condições deles e outras crianças sem deficiência para que se possa ter um processo de inclusão, para que essa criança possa se sentir pertencente a um grupo, né? Então é nesse sentido, né? A prática da atividade física, ela só traz benefício. Só traz benefícios, né? Em todos os sentidos, e se a gente procurar trabalhar né, e ver as questões voltadas ao aspecto motor, social e afetivo, a participação dessas crianças, seja na escola, nas aulas de educação física, seja fora da escola, em atividades, em locais, em ambientes próprios para isso, propriamente até em casa, muitas vezes, né, alguns pais né, relatavam lá no início para a gente, né, que não deixavam as crianças fazer nada, com medo que fosse machucar, porque a gente sabe, né, que a deficiência em determinados momentos, em determinados tipos de deficiência, ela choca, né? Quando a gente enxerga uma pessoa com deficiência, primeiro a gente vê aquela pessoa, aquela criança que está sentada numa cadeira de rodas, uma criança que vem de bengala, uma criança que vem arrastando a perna, uma criança que vem com uma deformidade, e depois a gente até percebe que ela é uma criança como qualquer outra, né? Então é nesse contexto que a gente tenta trabalhar, é nesse contexto que a gente indica que a prática de atividade física, ela é muito importante. E nós, professores, nós, pais, né, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de praticar a sua atividade física. Né? Hoje a gente já percebe que as academias, aí falando já mais de adultos, né, estão mais preparadas para receber as pessoas com deficiência. Né? Hoje a gente vê... É, pessoas que trabalham como personal trainer, né? já específicos, né? buscando esse nicho, assim como hoje a gente tem muitas pessoas com mais de 70, com mais de 80 anos né? fazendo atividade física. Então, a prática da atividade física, ela é salutar, a prática da atividade física, é, é, ela é um direito de todos, né? E nós, professores, nós, pais, precisamos oportunizar que essas crianças efetivamente né? possam ter essa prática, porque... A atividade física como um todo, ela vai fazer com que essa pessoa possa interagir, ela vai fazer com que essa pessoa possa se sentir né, participante daquele grupo, possa se sentir é, capaz, melhora a sua autoestima, melhora a sua autoconfiança, né? Eu acho que prescrever exercícios, né, né com o objetivo de melhorar o bem-estar, melhorar a saúde dessas pessoas, né, diminuindo o risco de doenças associadas, né, é um objetivo muito grande que a gente possa ter dentro do contexto geral das, de todas as pessoas, mas também das pessoas com deficiência. Né? Então, assim, o que eu queria mais conversar com vocês assim, era nesse sentido. Né? É, independente né, se a gente está trabalhando como professor, independente se a gente está trabalhando, é, se são nossos filhos, né, incentivar essa prática. Nós precisamos que haja uma aderência maior das práticas de atividade física, seja no contexto da escola, seja no contexto da família, ou seja num contexto social, para que essas pessoas possam modificar o seu estilo de vida e, por consequência, terem uma melhor qualidade de vida. Tá bem? Obrigado. Professor Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua palestra. São muitos os comentários positivos em relação à sua fala e à fala do professor Sasaki. Muitos comentários agradecendo eh, esse momento de compartilhamento, de conhecimento e da experiência acumulada que tu tens e do professor Sasaki também. Eu tenho que dar uma informação eh, não muito boa. O professor Sasaki caiu da nossa transmissão e não está conseguindo retornar é, e vai continuar tentando, eu tenho várias perguntas que seriam encaminhadas a ele, e já informo ao público que, se por acaso o professor Sasaki não conseguir entrar por problemas técnicos que ele está enfrentando lá em São Paulo, que é, são coisas que fogem do nosso controle, ele não está conseguindo resolver, está tentando entrar, eu já propus encaminhar as perguntas e nós gravarmos um diálogo entre eu e ele, para eu disponibilizar a gravação é, das respostas que ele vai dar, as perguntas que seriam encaminhadas a ele agora no debate, tá bem? E ele pede desculpas a todos, eu estou com ele no ar, mas ele não está conseguindo entrar, ele pede desculpas ao professor Alexandre, ele pede desculpas às intérpretes e a todo o público por esse inconveniente e por qualquer transtorno que possa é, ocorrer em função dessa saída dele da, da live. Ele deve estar muito constrangido, mas a gente que tem coisas que fogem do nosso controle. Professor Alexandre, eu vou, antes de fazer os encaminhamentos aqui contigo, eu vou fazer os agradecimentos, eu acho que são necessários, né? Se tu me permites um minutinho uhum. para fazer os agradecimentos. Então, essa, essa sequência de, de lives que eu essa semana, ela é, teve a participação de contingente de pessoas que eu não posso citar tá então tem uma equipe de alunas pós-graduação, minhas orientadas estão dando suporte no chat da, da Live no YouTube, que estão nos passando as informações e filtrando os comentários e perguntas essa equipe ela se autodenominou equipe bastidores tá? a equipe bastidores ela foi composta pela Daélia Maria Cristina Carla Leca Andréa Lucimar Vou agradecer muito as meninas Agradecer as intérpretes que estiveram com a gente a semana inteira, a Daiane, a Ana Lu, a Elisa, a Márcia, a Sibeli. Agradecer imensamente a nossa diretora de ensino, que é a responsável é, institucional pela coordenação do grupo de intérpretes do Campus Pelotas do Esconde da Graça, do Instituto Federal sul Grandense, que cedeu as intérpretes para o nosso evento, esse evento de extensão, a Fabiola Pereira. Obrigado, Fabiola. É, obrigado a, ao, ao, ao KVG e ao ISU por apoiar esse, esse nosso evento. E esse esse nosso evento ele surgiu de, um, de uma sementinha plantada pela Natália, da PAI. A, a, a Natália ela veio com o desejo de, de, de fazer algo uh, nesse momento de, de suspensão das atividades presenciais. Então, obrigado à Natália. Foi o primeiro painel na segunda-feira com a PAI. Obrigado ao Dube, que fez o segundo painel. A Leca, representante do Dubi que está na equipe, que trouxe é, e fez a na, na no painel é, da pai, da, do Dube. A Pai de e a Pajade, a Pai de Pel Associação de Pais de Down de Pelotas, com a Luísa, obrigado. A Pajade, com a, a, a, a, a Silvana, obrigado. Centro de Autismo, ontem tivemos a, a live do Centro de Autismo com a professora Débora Jacques, a Aline, né, palestrando, mas a Giselda, que foi o nosso suporte no Centro de Autismo, obrigado, Giselda, e ao NAP, né, a qual eu sou integrante do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidade Específica do KVG, e ao grupo do NAP, que estiveram muito presentes também na organização do evento, a Lourdes Vensky, a Lourdes Guidotti, a Miriam, a Simone e a Aline, obrigado a todos vocês, se não fosse por todos se envolver a gente não teria condições de ter organizado essa sequência de cinco dias de, de evento. Então, obrigado a vocês todos. Uh, e vou fazer alguns encaminhamentos de perguntas aqui para a gente poder falar um pouco sobre o que o público passou de feedback, professor Alexandre. Então, assim, ó, eu passo uma sequência de perguntas e tu comenta livremente sobre essas perguntas. Eu posso fazer a sequência ou posso te encaminhar uma a uma, mas eu... Uh, tem uma pergunta da... tem uma pergunta da... Deixa eu acho que... Agora entraram vários comentários. É, pessoal parabenizando todo mundo aqui. Vamos lá. Elementos... É, é, professor Robinho Alexandre, como se pode qualificar professores atualmente para trabalhar com esse viés que tu apresentaste da, da atividade física, né, a importância da atividade física e, e, e formar professores nas licenciaturas ou professores bacharéis que vão atuar com crianças com deficiência para além do que já está se fazendo, porque a gente tem nossos esforços aí a gente coloca de se si, vamos tratar especificamente de atendimento à criança com deficiência em cursos como na Educação Física e em alguns aspectos também sendo trabalhados em cursos de licenciatura. Qual, qual é o caminho para conseguir fazer bem, fazer melhor do que, do que a gente já está fazendo? Olha, hoje a gente tem vários caminhos aí, né? Vários cursos né, de, de licenciatura, eles têm... É, cursos de capacitação, tem especializações. Uh, grande parte dos mestrados e doutorados na área da educação física, por exemplo, que é o que eu tenho mais relação, tem oferecido linhas de pesquisa. Uh, as prefeituras têm oferecido também uh, oportunidades de capacitação, inclusive aqui na UFPEL agora. É, eu, poxa, é uma pena que eu não soube dessa pergunta, mas eu posso ver essa informação. Nós estamos oferecendo na OFPEL Oficial, Oficial agora, né, via MEC, cursos de capacitação para professores é, que são professores municipais, escola, municipais, federais e estaduais, está aberto as inscrições né, para esse curso de capacitação, é um curso, se não me engano, de 360 horas, né, com certificado do MEC, depois quem fez a pergunta, se quiser me mandar, eu consigo entrar aqui no no meu WhatsApp aqui, é, porque eu tenho o cartaz dessa informação. Mas hoje em dia nós temos vários cursos. E por um lado a pandemia ela nos prejudica, né? tudo isso que tem nos prejudicado, não preciso dizer aqui, mas por outro lado tem nos proporcionado né? é, participar de encontros. Vejam aqui mesmo, hoje eu vi aqui que tem gente de Pernambuco, gente de Brasília, gente de São Paulo, gente do Paraná, de vários outros estados aí, que teoricamente, presencialmente, a gente não teria essa oportunidade. E são lives praticamente todos os dias que estão conversando sobre esse assunto, que estão trabalhando sobre esse assunto, mas na questão de cursos mais extensos, assim, as universidades têm é, propostos, vários cursos na área da educação especial, não só na área da educação física, né? mas e nesses cursos também. E aí, depois, como eu disse, se vocês quiserem, eu dou uma olhadinha aqui no WhatsApp, eu posso passar para vocês, assim, todo o, o, o edital que tem ali, para que vocês possam, quem tiver interesse, é um curso de longa duração, é um, é um curso que é desenvolvido aqui pela UFPEL, em parceria com o Ministério da Educação. Uma segunda pergunta, da, da Lu Braga. É, tu acha que os professores têm interesse na formação, para além da, da graduação, para dar uma atenção melhor às crianças é, em cursos que sejam do Censo ou Lato Censo, ou elas só pensam nas crianças durante o período de estudo, da disciplina, qual é o teu sentimento em relação a isso, né? se é um, só um caminho de passagem ou se realmente a gente precisa usar essa formação na, no, no, nos alunos que estão passando pelas nossas instituições de ensino superior. Eu vejo assim, ó, na graduação, né, a graduação por si só né, ele é um curso amplo, ele é um curso genérico, né, em que tu vê um pouco de cada coisa. A gente tem alguns alunos que se interessam mais por essa área, né, participam dos nossos projetos de extensão, alguns nossos projetos de pesquisa, saem na sua formação, depois fazem especialização, mestrado, doutorado, mas eu vejo também que nas prefeituras, principalmente, existem vários cursos de capacitação, por vários anos, olha, eu não sei quantos anos, né, durante eh, essa minha trajetória, eu participei de cursos de capacitação que foi organizado pelo CAPTA aqui, da Secretaria de Educação, né? curso esse não só voltado à área da, da motocidade, obviamente, mas no geral, para trabalhar as questões da educação especial. E eu penso também, já vi, já palestrei em outros municípios aqui, as prefeituras, nesses últimos anos, têm se preocupado bastante com essa formação continuada dos professores, que eu acho muito importante, porque eu sempre dizia assim, olha, um dia vai ter um aluno na escola de vocês com deficiência, aí daqui a um pouco, olha, vai ter algum aluno na tua turma. Hoje, tem três, quatro alunos por turma em praticamente todas as escolas regulares, né, então hoje é uma realidade, eu acho que os professores precisam se capacitar, não no sentido, né, de entenderem, por exemplo, da, da atividade, ou os professores de educação física, de entenderem sobre a educação, as atividades que vão dar, as atividades são as mesmas, mas talvez... Né, de se interar com essa política inclusiva Nessa questão de trabalhar com os alunos Esse sentido de pertencimento De trabalhar com esses alunos De acolher esses alunos De entender que esses alunos têm as mesmas, Tenham as mesmas oportunidades que os outros Eu acho que é nesse sentido Então hoje eu acho que a gente tem Um volume de cursos né, E que os professores, principalmente os Que trabalham na rede básica Têm acesso, né, na grande maioria das vezes Gratuitamente Duas últimas perguntas, então, professor, que eu vou fazer em sequência, para tu responderes as duas, e depois fazer as tuas palavras finais para o público. E tem é, como gancho a tua, a tua resposta agora. É, então, assim, ó, é, a leitura destaca o fortalecimento, a pergunta da Amanda Teixeira, destaca o fortalecimento das redes de apoio nas escolas para a efetivação né, de, um, de um sistema de ensino inclusivo, aí, com base nisso, da formação dos profissionais, tanto os que estão atuando, se capacitar em formação continuada, quanto a formação inicial dos que estão vindo. É, de que forma que a gente coloca eles apoiados, né, criando essa rede de apoio para escola, que é lá a, a onde a, o calo aperta, é, porque nós estamos com alunos Tu acabou de citar, com dois, três alunos em, em salas, em, em escolas com, com classes regulares. Todas as escolas já estão recebendo as alunos com deficiência. De que forma que a gente cria essa rede de apoio para que a escola consiga fazer o trabalho bem feito e os seus profissionais com, com suporte para fazer a atividade? E, e te digo o seguinte: aqui em Pelotas, nós estamos aqui, não sei. Eu já vi no nosso público das lives aí, pessoal de fora do Estado, até do Nordeste, então, nós temos em Pelotas uma, uma realidade de uma cidade de médio para grande porte, com muitas instituições, uma rede de instituições de atendimento especializado para criança com deficiência, que é uma característica da nossa cidade, que não se replica em cidades menores e, e não se replica em todas as cidades do tamanho de Pelotas e cidades menores mais prejudicadas ainda, né? De que forma que a gente consegue trabalhar isso, sendo que as crianças com deficiência estão chegando nas, nas escolas regulares e a gente precisa ter esse apoio, essa rede, que sustente o, o bom atendimento da, da, das crianças nessas escolas, principalmente a rede de educação básica pública brasileira. Olha, eu vejo assim, ó, Aqui em Pelotas, eu não conheço muito a realidade dos outros, mas sei que tem, por exemplo, aqui em Pelotas nós temos cerca de 100 escolas municipais, né? se não me engano, são 90, 90 e poucas escolas municipais que a gente tem. Né? Só para vocês terem uma ideia, se não me engano, em 2013, nós, junto com o Capita, nós ajudamos a mapear os alunos com deficiência na rede eh, municipal. Tá? Depois, eh, um pouco tempo depois, nós tínhamos em torno de oito ou nove salas de recursos, né? O pessoal sabe o que, que são as salas de recursos, né? Hoje, aqui em Pelotas, para essas mesmas, pra praticamente esse mesmo número de escola, nós temos cerca de 50 salas de recursos. Né? Então, quer dizer, o apoio né, que, que as pessoas, que os professores hoje têm dentro das salas, quer dizer, antes nós tínhamos uma sala de recursos para cada sete ou oito escolas. Hoje, nós temos praticamente uma sala de recursos para cada duas escolas. Estou falando bem no geral. De repente, se alguém que está assistindo aí tem uma informação mais precisa pode me ajudar mas eu na verdade falando no geral então hoje há um apoio muito grande né é, pelo menos eu vejo aqui pelo menos na prefeitura de Pelotas né é, para esses professores né, com as salas de recursos e eu acho que as trocas elas são importantes na medida que os professores vão convivendo também com esses alunos. Né? A percepção individual de cada professor ela é muito importante. Então, as trocas que os professores vão fazer, o que eu falei antes da questão do projeto pedagógico, inclusive de cada uma da escola, a participação de reuniões, né? trazer para essas reuniões não só os professores, mas o pessoal das coordenações, o pessoal, as pessoas que trabalham na escola, as merendeiras, o pessoal que recebe essas crianças. Então, isso tudo é importante, isso tudo vai facilitar, por um lado, que essa criança e que essa família se sinta pertencente a esse grupo, e, por outro lado, vai estar capacitando os professores para entender de que forma ele pode melhorar. E, e, na verdade, vai ser por tentativa e erro, né? Eu vou organizar uma aula, eu recebi três alunos, dois com autismo e um com síndrome de Down. Então, eu vou estar começando a trabalhar dentro desse contexto e vou estar, de alguma forma, né? modificando meu planejamento, vou estar mudando as atividades na medida em que surgirem os problemas, que surgirem as dificuldades, porque cada criança é uma criança. Mas, no contexto geral, eu não sei se é isso que eu entendi da pergunta, hoje a gente tem as salas de recursos que têm dado um bom apoio para os professores, até onde a gente sabe, pelo relato dos professores, né, para poderem desenvolver as suas atividades em sala de aula. Obrigado, professor. Olha quem voltou, que satisfação, minha cara de feliz é que eu estava triste que o professor Romeu tinha tido problemas técnicos, mas ele conseguiu retornar. Professor, eu tenho algumas perguntas para o senhor, vou lhe fazer a primeira, ok? Oh, tudo bem, obrigado. É, faltam políticas públicas, efetivamente, para a gente conseguir... É, é, proporcionar o desenvolvimento integral da criança e jovem com deficiência e, e políticas públicas para é, promover a escola inclusiva de fato? Olha, é, em termos de políticas públicas, alguns chamam de políticas sociais, é, nós já temos o suficiente. Nós não temos é a a aplicação nós não temos a a prática é, de concretizar né o que eu, a política uh, que nós temos está determinando né como eu disse na minha fala é, as escolas inclusive as que eu conheci é, mesmo antes da convenção da ONU desde 2000, eles têm praticado essa abordagem integral, né? abordagem a, ao inteiro de cada pessoa, desde o ano 2000, lá em Goiás. Né? E depois eu repeti no Acre, Minas Gerais e um pouco no Paraná também. Isso nas estaduais. E também atuei em algumas escolas municipais e algumas escolas particulares também, sempre com essa visão. Né? De modo que o que está faltando é que mais escolas mais secretarias, mais é, sistemas é, de ensino é, particular é, se é, se apropriem dessas dessas determinações que já estão nas políticas, né? Tá faltando isso, né? Tá faltando mostrar esse detalhe. Por exemplo, hoje eu não tratei porque não era o foco, né, da minha fala ou não é o foco do, do painel nosso mas é, é, o que eu não pude falar, que, o que eu não falei hoje são os, os detalhes, os detalhes é, metodológicos, né? Quer dizer, a, a, a, as didáticas, né? as, os modelos de ensino-aprendizagem, é. é, os recursos é, didáticos que são utilizados é. na... Da, da inclusão escolar. escolar. Então, é isso que está faltando. Deixa eu pegar esse gancho, desculpa lhe interromper, mas uh, faltou, talvez, por, por, uh, por a gente ter um, um, uma, uma, um tempo mais restrito e uma fala mais direcionada, mas eu vou pegar o seu gancho para falar sobre isso, né, sobre os recursos, as tecnologias, as estratégias pedagógicas para potencializar o, o aprendizado, o desenvolvimento em todos os aspectos da criança com deficiência, mas isso não é só para criança com deficiência, isso é para o aluno em geral, que foi é parte da sua fala. A gente precisa tratar de forma heterogênea como de fato é uma sala de aula e promover o, o aprendizado, ou a potencializar o aprendizado de todos. Não é isso? O senhor falou na, na, na sua fala. Nesse sentido, Sim. ainda piorando a situação, porque a gente hoje está... É, vivendo essa, esse contexto do, do, do, do, da possível, do possível retorno às atividades de ensino não presencial, mediadas por tecnologia. Né? A gente, algumas instituições voltaram, outras estão se preparando para voltar com o ensino não presencial. É, é, bom, se já, não, já era complexo tu tratares do ensino da criança... É, dentro de um ambiente heterogêneo presencial, que elementos o senhor considera primordiais de serem ponderados para elaborar uma atividade remota, inclusiva? Pergunta da Rúbia. É, exatamente. E, inclusive, nessa, nessa saída, né, essa solução que, que o, o mundo encontrou, o Brasil também, de fazer o o ensino remoto, o ensino à distância, o ensino é, longe da escola é, já apresentou né é, um problema sério né que ao mesmo tempo que foi, uma, foi muito bom, que bom que né tá, tá dando para dar aula à distância né é, com o aluno em casa, que bom né mas aí quando a gente chega bem perto dessa abordagem eu não estou criticando, não, eu acho importante. Ah, tem que ter, só que tem que ter um pouco mais. Ou seja, é, a tecnologia que é tão importante, é tão imprescindível, mesmo estando na sala de aula, ah, no caso do, do ensino remoto, é, a coisa não, não, não funcionou bem, porque a maioria, né, eu, eu posso até dizer maioria, né, em termos de Brasil, não tem... Nem computador, não tem, não tem acesso à internet, não tem é, é, essas, esses programas, esses, não tem. Então, é, só quem tem né, condições financeiras, a família tem condições financeiras, tem lá né, o computador, tem pagar a internet, enfim. Mas saíram prejudicados durante esse tempo todo, são quatro, cinco meses, os alunos com deficiência mais carenciados, mais menos dotados de recursos financeiros, né? então eles recebiam coisas que eles não podiam processar, não podiam fazer nada, né, porque faltava, falta toda essa essas tecnologia que outros alunos têm. Então, esses outros alunos praticamente é, não pararam de aprender porque tinha tecnologia em casa. Então, nós temos que acordar o governo, acordar a sociedade de modo geral, a família, para cobrar e para é, investir nisso. Tudo bem, acho que enquanto não dá para ir lá para a escola, vamos usar a tecnologia é, é, assim, plenamente, né? e não assim, só para alguns privilegiados que têm a tecnologia em casa. Né? E olha o que eu acabei de falar, se é que ainda se é que os alunos ainda têm que ficar em casa que todos fiquem e não essa de olha pode voltar para a escola mas não o um aluno com deficiência isso eu sou contra né? então vamos lá é, se dá para o um aluno sem deficiência voltar para a escola e lá vai ter a tecnologia e, e mesmo assim a gente, eu estou sabendo por estatísticas por por é, documentos que eu tenho lido, que eu recebo anualmente, falta tecnologias nas escolas, de um modo assim, geral, de um modo geral né? com exceções, claro. Mas olha, olha o tamanho do Brasil. E, e olha, são mais de 5.500 municípios. São é, 200 milhões de habitantes. Quer dizer, olha, haja recursos, haja vontade política para que haja tecnologia, porque a tecnologia é, já é um direito, não é luxo. É luxo por enquanto, para alguns, mas é, para a maioria é um direito, um direito teórico, né, que não está sendo concretizado. E isso me deixa aflito, me deixa danado né, com a situação. Né, porque tudo bem, a gente depende... Né? a educação inclusiva, tanto presencial como remota, mas sem recursos, não. É, ok, ok. É, a gente tem uma condição que não está sendo uh, fácil de se resolver em nenhum aspecto para ninguém. Né? E, obviamente, sem investimento é, para que a gente quebre barreiras para os, as pessoas que não têm as condições ideais para poder acessar os sistemas de ensino remoto, é, a gente segrega. Né? Eu acho que a gente tem que evitar a segregação. Né? Então, é, realmente, o poder público tem um papel preponderante no equacionamento do, dos problemas que nós estamos vivendo hoje. É, dito isto, a sua explanação, o seu posicionamento, professor, e professor Alexandre, eu vou pedir para vocês uh, proferirem as suas palavras finais para nós encerrarmos o nosso painel, e vou a palavra primeiro para o professor Alexandre para fazer as suas considerações finais, e depois eu passo a palavra para professor Romeu. Professor Alexandre, palavras finais para o público, por favor. Tá bem. Eu queria agradecer, eu estava aqui, vocês devem ter me visto aqui no celular, eu estava tentando buscar informações daqueles cursos que eu falei para vocês aqui. Infelizmente, eu tenho uma informação que não é das melhores. Né? Já encerrou a inscrição daqueles cursos todos, né? tanto da especialização quanto dos cursos. Estava falando com a professora Rita, que é responsável aqui na UFPEL, sobre esses cursos. Né? Foram 3.100 alunos inscritos em todo o Brasil, né? e essas inscrições terminaram. Mas com certeza, com certeza teremos outros cursos, eu acho que vocês precisam ficar atentos, né, a gente pode passar o nosso contato para vocês aqui, a gente está à disposição. Alguém falou ali sobre os estudos que a gente está fazendo aqui, a gente pode passar todas as informações, os links daquilo, os artigos que a gente tem produzido, as teses, tanto de dissertação quanto de doutorado. E agradecer a todos, né, pela participação nessa live, é sempre bom estar tá conversando sobre inclusão, ainda mais com um grupo como esse, né, tendo a presença aí do professor Romeu, tá né, com a organização, mais uma vez, do Raimundo, parabéns, e o auxílio das meninas aí, né, da tradução, parabéns para todos, e muito obrigado por poder ter participado, e a gente continua à disposição. Obrigado, é. professor Alexandre, eu tenho que me cuidar para não tietar vocês, eu estou fazendo papel de mediador e eu sou fã dos dois, então, é, <risos> obrigado pela referência à, à organização em geral, né, que eu já falei que foi um coletivo, bastante grande de pessoas e de instituições que, que promoveram o evento. Agradeço imensamente o professor Alexandre Carricol estar aqui com a gente. O professor Sasaki, por favor, as suas considerações finais para o nosso público. Ah, tá bom. Muito obrigado. Olha, então é o seguinte, é, como nós todos entendemos, né, é, há muito a ser feito pela educação inclusiva, para atingir todas as pessoas do Brasil. Uh, nós precisamos ter mais eh, lives como este que vocês, você, professor Raimundo, eh, organizou. Nós não precisamos fazer isso repetidas vezes. Nós, nós, não, podemos, eh, dar, nós não podemos dar eh, colher de chá, né? Eh, deixar o tempo passar sem fazer nada, deixa o pessoal se virar. Não, eu acho que nós temos de insistir, né? Com mais palestras, com outros palestrantes também, né? professores que têm experiência é, é, assim pessoal né, dentro de sala de aula. né, isso um, é uma maneira de falar, mas dentro da escola como um todo, claro. Agora, é, é, eu não estaria... Eu, primeiro, eu não teria aceito o convite do professor Raimundo, né, que muito me honrou, eu não teria aceito se eu não tivesse certeza, eu mesmo, para comigo mesmo, se eu não tivesse certeza de que a educação inclusiva é, é necessária, é importante, é possível, é viável, é executável e é, é, é, a, é, a, é a solução né, para essa crise, porque nós temos várias, vários tipos de crise dentro do campo da educação no Brasil. né e, Mas eu... Às vezes, eu gosto muito de entrar no detalhe é, lá na, dentro da sala de aula, no detalhe pedagógico, dentro da sala de aula, dentro da sala de recursos, enfim, dentro do conjunto né, educacional. Então, é o seguinte, é, nós precisamos também é, é, ter mais cursos de formação continuada, né? para os, tanto os professores já formados como também para os professores que estão em formação agora ou que recém foram formados. É, sobre essa, essas tecnologias, tanto é, assistiva, informação, comunicação, mas também tecnologias é, de ensino e aprendizagem. Né? Nós temos é, soluções que foram, já foram praticadas nesses últimos 20 anos, no mundo inteiro, né, de modo que eu não vejo por que né? é, não continuarmos fazendo é, esse tipo de debate, de, de, de disseminação de experiências né, com mais pessoas e também em todo o Brasil. obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. É, eu acho que... A, a, a, o caminho indicado pelo professor Alexandre, pelo professor Romeu, né, esse debate, que a gente fecha hoje com o quinto painel, que se realizou dentro do, do, do evento essa semana, no, no, nos coloca numa responsabilidade, talvez, de seguir a, as conversas, né, esses diálogos, buscando profissionais é, que tragam contribuições para a gente enxergar as melhores soluções ou encaminhamentos diante do que a gente vem vivendo nesse atual contexto, e que isso também sirva depois para melhorar o processo de ensino para além do do que a gente está vivendo como problema nesse momento. Né? Então, talvez a gente esteja fechando um ciclo desse evento, primeiro primeiro ciclo de debates do do evento que nós realizamos, eu acho que a gente vai ter o segundo ciclo, pelo que tudo está indicando, para nós seguirmos os debates né, que foram iniciados ao longo dessa semana, porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira falando, porque a gente tem muita coisa para debater o público, está mandando perguntas ainda, e a gente não vai conseguir atender a todo mundo. Então, aí, acho que tem uma demanda aí para a gente seguir a conversa e um novo ciclo de debates que pode vir muito em breve, deve vir muito em breve. Agradeço imensamente, então, professor Alexandre Caripondi, professor Romeu Sasaki, foi uma honra imensa ter vocês dois aqui, eu poder ter compartilhado esse da live com vocês. A gente vai encerrando, então, o nosso evento com esse painel de hoje, encerramos a live de hoje, eu faço agradecimento a todo o pessoal público que ficou até agora com a gente, obrigado pela atenção de todos, e foi uma satisfação. Obrigado. Tchau. Valeu. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, oh, boa noite. Obrigado. Valeu. Valeu.